Opa, você vai ter plano? Cidade da Cana, Piracicaba É minha house, mas eu te mostro como que faz Esse freestyle, muito underground, Beat é trap, eu rimo, boom bap, eu rimo no raga. você só arraga você só atrasa Você só arrasta, o uh, seu corpo direto pra casa Seus passa vai ter que jogar Você não treta solar. Mano, mano, agora eu vou explicar no teto solar Pra ver se tu consegue ter uma luz Eu vou te picotar, jogar no banco de trás de capuz Ó, oh, Meio sem ideia, não dá nada Vamos ver qual é que é, você é fubu Eu curto essa marca, mas na é Tá de boné, você não pega essa aí Mano, e eu falo pra tu, FB pode par Que é o bonde do trem bala, truta, tá problema nenhum uh, tá Tem resposta do outro lado, Sansão na voz 30 segundos, mata ah, tá ele Minha peita é fubu, e você aqui tá afobado Fica suado e truta, gosto, não se discute É que eu sou cria, sou underground, FB, cê é de Facebook Então pode ir onde você quiser, pra mim você é um mané Só que no final o resultado já sabe, sua cara vai ficar na sola do pé Aê mano, encerrado devagar, não importa a base Só que o final eu já sei, Marley não passa de fase, Mas não dá nada mano, eu nem e você tá bravo, e daí tá não sorriu, tá então é novidente Pega a visão do trocadilho Terminou a votação, só na voz 30 segundos DJ, fala Aí mano, se não tem rima se prepara, se Marley sabesse que cê tinha esse nome, ele ressuscitava só pra barulho na sua Aê, sem vergonha o rap. Você não tem compromisso, pra mim você é um moleque. Aê, na moral, preferia o Caldas e o Mika é o que mais rima, mais mal, mais mal É até no aumentativo Entende que eu sou MC e faço de improviso E você improviso, não tem resposta alguma E se não tem palavra, a gente improvisa uma Aê, fruta, é entende que eu faço pro auditório Escolhe aí uma forma de improvisar o seu velório Essa É ser caixão e nem aí aliado O Marley é baiano porque vai ser o caixão fechado <risos> E aí, Warner, vai deixar a truça? atacar o guiado tio. pode, Ah, né? meu não. Deus do céu do bonde não dá nada eu não quero ser melhor mas se você joga os ataques eu volto duas vezes melhor você tenta no aumentativo mas cê tá diminutivo aqui manda as que meu truta eu esquivo é tipo o eu mando pra você eu não sou rede social mas vou te prender eu sou a rede mundial que vai combater truta e nessa rede você não vai conseguir entender essa rede é translaçada por minha rima entrelaçada cada palavra uma palavra parça uma palavra é parabelo cê não entendeu eu voltei pro jogo e meu cachorro nem morreu. Aqui Uou! te falo, essa você não pega. O terceiro tá na mão e nele se arrega. Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! terceiro! terceiro! Ei, já... Vocês já sabem como funciona a paraíba pai. Alguém tá meu microfone aí que eu não tô me ouvindo mais. Só um grauzinho, pô. Tava mó alto. <risos> Ei, aí, melhorou. Quem começa? Quem tá vivo grita sangue! gente morta aí, vamos ressuscitar, mano. Quem tá vivo grita sangue! Sangue! na voz, bate em volta DJ! Oh. E yeah. aí! Vocês tá vivo, vocês não tão, caralho! Ih! Vocês tá vivo, vocês não tão! E mata ele! E mata ele! E mata ele! E mata ele! E mata ele! E mata ele. E mata ele. E mata ele. E o caldas porque nele você já conseguiu ganhar Mas a história é diferente e agora vou te explicar Você não tem que ter vi, você tem que enfrentar Qual o destino que a Morte na é, sua costa irá jogar Eu posso continuar, eu tô sem sorte Por matei a morte e com azar Por isso que ele não sai do meu bolso É nessa que eu te mostro como te mata em sujeito moço Ele se acha improvisador Que pra fazer mais dois versos pediu pro organizador Aê mano, você vai Aê, só que você tem peso a mais. Eu pedi pra fazer rima e você não faz. Aê, falei do Caldas, tudo bem. Já ganhei dele e do Mica e hoje de você também. Não conta a vitória antes da hora, tá ligado? Meu vulgo foi da rua, não foi autonomeado. O truto eu não gostei, encanei. E pegou, fazer o que? Uma postura grande, tal tá? vulgo acrescentou. Seu vulgo é da rua, da hora grita alto que se representa ele. Eu raspo sua cara na salva. Aê, aê. A cara no asfalto, mas aí você é pipoca Quem faz isso na quebrada nem conhece como bota E pode bater na sola da bota mané na sola da bota, só rima na caixola E vai, vai ficar no meu pé Na quebrada onde você não vai lá sujar o carro E se você descer a fundo, sua cara no barro Aé! É o clima de final que nós estamos falando